Meus queridos e minhas queridas, bem rapidinho, um recado bem básico para vocês, nós vamos nos reunir no dia 9 de julho, na sexta-feira, com todo mundo que vai fazer a prova da Prefeitura de Belo Horizonte, vai ser um evento ao vivo às 8 da noite, pode participar, quem está dentro do nosso curso, quem não está, não tem problema nenhum, eu quero saber como é que vocês estão. Falta pouco tempo para a prova? Não, ainda tem muito tempo. Perfeito? Sei lá, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, uns 20 e poucos dias, o que é muita coisa. Então, eu quero saber como é que vocês estão, do que, que vocês estão precisando, se já terminaram o um curso, principalmente isso, e o que, que pode ser feito aí até o dia da prova. Estou notando que pouca gente de verdade está estudando nessa é, reta final e talvez eu tenha ainda algumas cartas na manga aqui para ajudar vocês. Maravilha, sexta-feira não vai ficar gravado, vai ser pelo Team Link, eu vou distribuir os links desse evento nos grupos do WhatsApp e pelo Telegram, claro, e eu sugiro de verdade que você participe. Um grande abraço e te vejo por aí. Tchau!